Pra você bem ligado aqui no blog a voz do Coribão do blog esporte.com.br e também do Borussia Dortmund Brasil. Vamos falar um pouquinho do que foi aí a segunda-feira de Copa da Alemanha em que o Borussia Dortmund acabou aí a uh, conquistando uma vitória suada realmente com a equipe do Waterford um jogo muito mais complicado do que se imaginava principalmente por conta da uh, a consequência, né, do, do, do, do que foi o, o, o jogo, né, como foi as possibilidades, como foi a, a ideia, né, consentida dentro da partida, né, o calor realmente foi muito grande, né, e fez com que a dificuldade dos jogadores pudessem ser um pouquinho maior, mas de qualquer forma, é um jogo, um jogo que, que demonstrou uma, as velhas é, erros, que continuam tendo já pelo menos uns três técnicos, né? ou seja, é, quando você tem duas, dois laterais que já não dá mais ter condições de se jogar futebol profissionalmente até pela condição física né? e a idade que cada um tem atualmente, né? tanto o caso do Schmelzer quanto foi o caso do Pitzek. Isso tá acontecendo mais uma vez com, com, com espetáculos aí, né? não sei que podemos dizer assim, é, de erros, né? de, de, de situações que não foram realmente muito bem legais aí para o início de temporada. É um Borussia porque tem como Lucian Prime uma tentativa de início de trabalho. Né? Para ver se ele consegue terminar o um ano a temporada principalmente, mas é... não pode é, se submeter a manter nas suas luas laterais dois jogadores que realmente não tem as condições corretas fisicamente né? e só perceber aí né, o gol do do Waterpool de cabelo pra cara foi aí... patético né, patético para não dizer o mínimo mas é, é, é assim é né? o jogo ele é jogado e lambaria é pescar né? então a a condição a, feita para esse tipo de situação, não, não, não, não, não se pode repetir, né? não se deve se repetir, acho que isso é um fator muito prejudicial para a, a, a contingente do futebol, né, que é o, que é o, que é o, esporte que é hoje, né? o Borussia Dortmund que precisa voltar a ser campeão, que precisa voltar a ser uma, um dos candidatos ao título, apesar do Lucian Pfeiffer não ter, é, é, ter dito que, é, nesse primeiro momento é uma algo de transição e tudo mais que poderia demorar um ano para fazer isso mas é como você pegar mais um ano jogado fora né? essa aqui é, é a realidade né? e... no mercado de hoje você tem que sempre tem que começar já a colocar laterais que são confiáveis tanto fisicamente como tecnicamente eu não vejo o Peter Schmelzer para conseguir isso conta é, isso até porque o Schmelzer tá cometendo os mesmos erros Que todos os outros técnicos passaram E não é porque é só a primeira temporada Não, o, os erros eles, eles continuam, eles submetem ah, ah, Eles têm uma, uma, uma, uma sequência de erros gravíssimos Se não fosse o Witzel Que o gol de empate no final do jogo O Dortmund estaria eliminado da Copa da Alemanha Graças a esse, esse, esse Schmelzer que não é lateral para ser jogador do Dortmund mais e muito principalmente pela carreira de futebol profissional e aí a gente vai ter que ver entender melhor como esse Dortmund pode se comportar contra o Leipzig mas é inaceitável né é, é, é mais uma vez inaceitável o mercado que o Dortmund tem consegue contratar um jogador só bom e não contrata o resto não, não, não contrata um atacante decente não contrata dois laterais decentes Contratou um zagueiro, dois, um zagueiro muito bom, congelou. Tem lá o Akanji que é muito bom também. Mas, as duas laterais e o atacante, o centro de qualidade, não tem. Você não tem no Borussia Dortmund. E esse é um problema muito sério. Cabe à diretoria aí resolver esse problema aí. Porque o Dótamo não pode perder o Pedro nessa briga para contratar ele para um monte de rei doméstico. Que é um absurdo. Você perder um jogador sul-americano para um Campeonato Mexicano, não dá, não dá, é inaceitável, é um absurdo. É. Ou, ou, ou, por exemplo, você contratar Paco Alcácer Quem? Quem? Paco Alcácer Um jogador com todo respeito, um atacante mediano para ruim, para dizer o um mínimo no Barcelona. Você foi encostado lá. Né? Nunca foi um jogador que enche os olhos, essa aqui é a realidade, jogador limitadíssimo, limitadíssimo! E ainda o Barcelona quer é 25 milhões de euros por um empréstimo, sei lá, de seis meses para depois que, ou um ano, para depois que terminasse o contrato, para ter uma cláusula de compra. É péssimo negócio, é péssimo custo-benefício! Onde o, o Zork e Wadsack estão com a cabeça de querer pegar um jogador mediano de, de um futebolzinho medíocre para uma posição que é essencial para esse Borussia Dortmund, em que precisa de um atacante top, que precisa de um nível de atacante como era o Lewandowski no seu auge, é né? Quando, quando, quando, quando, quando conquistou aí a, a vitórias importantes, quando teve possibilidade de título muito mais próximo do que é hoje atualmente, que é um fato, é uma realidade. Né? É, é, é isso que tem acontecido nos últimos anos. E não adianta ficar tendo, revelando é, pegando por sítio como uma forma de experiência budota se você não tem um nível de contratação decente, que é o que, que, que não acontece. Não adianta você contratar o Dialô pra zaga. Se você tem dois laterais que são inertes, que são dois laterais ruins defensivamente falando. Resumindo, o Donald hoje, ele precisa, é, se ele quiser voltar a estar no patamar de protagonista, ele tem que parar de pensar pequeno, ele tem que parar de pensar que está dois passos atrás. Tem que dar um passo à frente, tem que dar dois passos à frente. Pra você ser campeão. E, não vai, e se continuar desse jeito, pode colocar o Lucian Parve, pode colocar o. o. o pode colocar o Guardiola, pode colocar o, o Felipão pra ser técnico do Burussanóffo. Não vai resolver com, essa, com esses jogadores que estão aí que continuam sendo inertes no clube. E aí, você em casa, qual é a sua opinião? O que que você tem a opinar sobre essa situação? Até porque, neste domingo, o Dortmund vai estrear na Bundesliga. Jogo contra o, er contra o Red Bull Leipzig. Em que o, o Fox Sports 2 vai tirar a batida. Jogo que começa a uma hora da tarde. E aí? Que, qual, qual é a sensação que vai ter que fazer o Dortmund voltar a brigar pelo título? Em uma condição normal, em uma situação Tipo antagonista. Dizem aí nos comentários. Um abraço para vocês e até mais.